Bom dia, meus amigos queridos, como eu sempre estou falando do canal do Cícero e da Madalena. Oi, Madalena. Oi. Bom dia, Madalena. Bom dia. Gente, nós estamos hoje parados aqui na cidade de Ipuyuna. E estamos viajando com o nosso novo veículo. Essa é a nossa primeira noite. Hoje eu consigo entender quando eu via os outros casais em seus apartamentos apertados, como é o nosso também hoje. Deixa eu acender a luz aqui. Opa, agora melhorou. Consegui entender o que é viver num lugar mais apertadinho, né, Madalena? É. Mas dormimos bem, tivemos uma noite muito agradável. Nosso quintal dessa manhã não é um quintal na praia, não é um quintal... Como é que eu posso falar? Na beira de um lago, de um rio. Mas é um lugar muito agradável. Vou mostrar só um pouquinho aqui para na vocês entenderem. É primeiro amanhecer. É. Aqui, como sempre, né? um lugar Bora. com bastante morros e serras. Hum. E nós estamos a caminho de uma outra cidade que nós vamos passar lá uns dias e aqui está o nosso veículo né nosso novo é, nossa nova aquisição que Deus nos deu nossa, casa, nossa casinha sobre nossa rodas casa, nossa vida. é nossa né nossa casa minha vida né nossa casa nossa vida e daqui a pouco nós vamos tomar um café aqui estão algumas das bênçãos que Deus nos deu nosso suplemento na viagem para a gente se cuidar. Tivemos que improvisar isso aqui, ó. Olha que beleza. A gente ó, agora eu consigo entender o que, que a turma passa, viu, ó? Tivemos que improvisar essa toalha de, de, de, de banho aqui para nos deixar mais mais privacidade, tá? Fica mais escurinho. Aqui você não repara não, a coisa tá meio ó. aqui é o nosso fogãozinho vai ser inaugurado, não foi inaugurado ainda. Ali está a pia, que no momento a pia está servindo como porta-treco. <risos> Mas é assim mesmo. Faz é parte. É. Coloquei ali. Segura aqui para mim, Madalena, que eu vou fechar aqui. Deixa eu mostrar sua cara. A minha cara? Minha cara não muda. Olha aqui. Olha aqui a, a cara de quem acabou de acordar. Bom que beleza. Dia. Bom dia para vocês. Bom dia para todos que vão começar a partir de agora. Nos acompanhar aqui no canal porque tem muita gente que não nos conhece ainda. Mas vamos nos conhecer. E Deus vai abençoar todos nós juntos nessa, nessa nova etapa da nossa vida. Um sonho realizado. Agora é procurar fazer a higiene pessoal, né? Escovar dente. Lavar o rosto. Tomar banho agora já não dá. Tomamos banho ontem. Um banho muito, muito gostoso por sinal. Não aqui na van, porque aqui não dá. Mas já tomamos nosso banho. Agora tem que recomeçar, ou melhor, tem que começar a se adequar, a se adequar né, com a situação que nós escolhemos. Né, que é uma situação para nós é, é uma paixão que a gente sempre teve. E o celular está torto, se a minha cara estiver torto, porque o Madalena está dormindo ainda. Ai, não acordou não... direito. Não ainda. Mas não... bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Está entrando. A nossa. É que aqui, aqui não tem jeito, ó. apagou e escureceu, aí você fica original, é original? <risos> <risos> mas então pessoal, agora é seguir a vida, conhecer pessoas que a gente só conhece porque vem através dos comentários e temos aqui nossas, nossas duas calopsitas, Essa não mostro, mostro que nos acompanham mas não, não dá para mostrar, mas é bom, dá sim, dá, tá, é porque elas Está coberto aqui, gente. Estão ali dentro. Olha lá, ali está o. Oh, bom, bom, dia, bom dia, Nino! Bom dia, Nino! Bom dia, Nino! Lá Nilo. no fundo está no fundo a nossa fêmeazinha que a gente chama de lilô, mas eu chamo ela de Cirilica desde pequenininha. Esse aqui gosta assim, ó. Dia, Ele gosta de subiar. Ai, bom dia, Nino! Qualquer subiuzinho que faço para ele, ele se alega, Olha lá. Ah, o pezinho. Ele é o pezinho. Ele é o pezinho, gente. a patinha dele, ó. Não tô nem subindo nada, não. Só tô só. Olha lá. Ele deu a patinha. Olha uhum. lá. Que lindo, Nino. Lilô. Cadê você, Dinozinha? É contente, Nino. Bom dia. Vem aqui, né? Bom, bom dia. dia, bom dia. Preparar agora a alimentaçãozinha deles Limpar a gaiolinha deles Que a gente não deixa Ai, sujo não. Ai, meu Deus, eu nunca... Eles estranharam ontem a viagem Porque passamos num trecho Onde tem muito buraco E devido ao barulho que o carro faz Ele estranhou um pouco Mas, ela... mas depois é já vinha balançando é. e fazendo barulho, Você e... tá feliz, Nino Tá, nego? Tá feliz, tá? Muito bem Agora é a gente seguir aqui com as coisas que nós temos que fazer. Levanta, dona Madalena, levanta, tá na hora. Tô com preguiça. Ah, tá na hora. Tô com preguiça. Daqui a pouco a gente retorna aí, pessoal. Um abraço.